Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda, indicação da semana. Eu sou o Adrian Lemos e hoje a gente vai falar do filme da baleia com o maior instinto de vingança. Então pessoal, a gente vai falar do filme hoje No Coração do Mar, o filme que traz aí como ator, um dos atores principais, o Chris Hemsworth, aquele deus nórdico retratado em todos os filmes da Marvel, lá no Vingadores, Lá no Thor mesmo, no Thor 1, no Thor 2. Então, uma coisa que eu achei assim bem engraçada é que o Chris, o Chris Hemsworth, ele vai estrear um filme duas semanas depois que o seu irmão Liam estreou, que no caso foi Jogos Vorazes. O Thor, na verdade o Chris Hemsworth, ele vai ser o Owen Chase, que o Owen Chase, é, ele tá sendo dito por muitos aí que ele é o capitão, do navio Essex. Mas na verdade não é bem isso. Ele é o primeiro oficial, ele é o superintendente da embarcação. O superintendente, para quem não sabe, ele é o oficial com a patente mais alta abaixo do capitão. Ele é, ele é como se fosse o primeiro na linha de sucessão se tivesse algum tipo de problema e o, acontecesse qualquer tipo de coisa com o capitão e ele precisasse ser substituído. Então quem substitui é o primeiro oficial, que nesse caso é o Chris Hemsworth. Normalmente, o imediato ele é o cara responsável pela superintendência e a sessão do Convés, que também é, ela acaba sendo responsável pela parte da segurança, da tripulação, do, dos serviços de bordo, então são, são coisas que são coisas básicas e chaves para o funcionamento desse, desse navio. É, para quem não sabe esse filme, ele vai se basear na história do, do Melville, que ele fez um apanhado dos, das suas anotações de, do diário de bordo e com essas anotações ele criou a história de Mob Dick essa baleia que tinha um instinto praticamente sobre-humano eles querem trazer a outra parte de como ficou realmente essa mente humana então é essa a intenção do filme No Coração do Mar de como ficou a tripulação sobrevivendo passo a passo, ponto a ponto, após a, após esse ataque da baleia, sendo levado ao limite desse ataque dessa baleia que tinha um instinto praticamente sobre-humano. Além disso, até inclusive o, o Chris Hemsworth, ele publicou uma imagem nas suas redes sociais, é, até com uma certa brincadeira, assim, falando ah, iniciei uma nova dieta, a dieta do naufrago, algo, algo do gênero, assim. E na foto ele mostra, mostra ele bem magro, com os cabelos bem maltratados, barba bem maltratada. Assim, fica até um pouco irreconhecível perceber que é ele mesmo, assim. Mas ele acabou fazendo essa brincadeira para dar aquele up no filme, para fazer com que as pessoas vejam mais. Cara... O filme ele tá assim com uma computação gráfica muito foda As partes da baleia são excelentes Tem um momento que mostra a baleia passando por debaixo do navio Que dá uma agonia enorme Porque a baleia é muito maior do que o navio Então eu sinceramente criei uma expectativa assim Muito alta com relação a esse filme Eu vou assistir esse filme com uma puta de uma, de uma expectativa alta Mas... Você sabe que nem né, eu falei bem dos Jogos Vorazes e me decepcionei com o filme, corre esse risco nesse também. Então, é, vamos, vamos, eu vou assistir e aí eu vou fazer um review pra vocês falando, dando o meu veredito do filme, se eu achei o filme bom ou não, beleza? Pra quem quiser assistir esse filme, ele vai entrar no ar no próximo dia 3 de dezembro, na próxima quinta-feira, como vocês sabem, na segunda sai o nosso vídeo, na quinta-feira estreia o filme. Então, é, tá, foi como eu disse já, tá muito legal o filme, efeitos especiais assim, animais. Então confere aí e vai no cinema assistir esse filme, beleza pessoal? Depois vem aqui e manda um recadinho pra gente, beleza? Eu queria trazer para vocês uma nova área que seria a área de comentários, e-mails e recadinhos que vocês mandam para nós aqui no YouTube, lá no Facebook ou no nosso Twitter. Para começar, eu queria trazer para vocês o recado do Inácio Fantino. É até um recado um pouco mais antigo, que ele fala mais ou menos o seguinte: Turma, não tomem a coisa por crítica, mas por dica de quem viu o potencial em vocês. Vamos lá. 1. Um, a mesa fica, a mesa vazia fica muito estranha, galera. Com tanto espaço, por que não colocar umas coisas legais em cima? Dados de RPG para quem curte, cartazes, posters de filmes, miniaturas do mundo nerd. Que tal tá um pequeno C3PO ou um mini R2D2 e etc e etc. 2. A coisa do Everton e do Adrian ficarem com as mãos entrelaçadas dá um nervoso, cara. Dá a ideia de que, estão, de que estão tensos com a câmera. Por que não cada um ficar com um item interessante nas mãos? Chama a atenção e disfarça o nervoso, normal para qualquer um de nós numa gravação que vai para o mundo todo. A música do fundo está quase inaudível, gente dá para aumentar um pouco o volume sem perder ou abafar a voz de vocês. Por que, que eu queria trazer esse primeiro recado? Primeiro porque é uma crítica construtiva e nós do Cine Mostrado, estamos sempre abertos a receber críticas, sugestões, dicas, comentários de vocês. Então eu quis trazer, porque esse comentário até por ser um pouco mais antigo, da época que nós tínhamos a mesa, tudo, de lá para cá nós já mudamos o cenário, nós aumentamos um pouco, nós melhoramos a qualidade do nosso áudio então eu quis mostrar para vocês que a partir de uma mensagem que alguém mandou para nós que nós resolvemos melhorar e realmente para nós melhorarmos só existe um único caminho nós sabemos no qual, no qual e no que nós estamos errando então eu gostaria muito que a partir de hoje vocês mandassem um e-mail pra gente assistissem o trailer, mandasse pra gente ah, o que eu achei do trailer, isso e aquilo porque a gente vai começar a ler no final da, da nossa indicação. Lemos, é, falamos da nossa indicação, logo no final a gente vai fazer uma sessão de comentários do vídeo anterior. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aí no nosso, no nosso YouTube, aqui, que é no youtube.com/barra mostarda, Ou manda um e-mail para a gente lá no, no, no, nosso, no nosso Gmail, que é sinemostarda.com.br ou então você pode falar com a gente direto no nosso Twitter, que é twitter.com/cinemostarda, ou você coloca lá @cinemostarda e a mensagem já vem direto para nós. Beleza, pessoal? Além de tudo, também tem a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/cinemostarda, e a gente aguarda vocês lá. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau.